O podcast do Gil é um oferecimento de Laju, confeitaria artesanal. Surpreenda seu paladar com menu encantador de criações da Chefe Júlia. Estamos no Outlet Prêmio, rodovia, quilômetro 45. Iniciando mais um podcast pelas plataformas do Diário de Suzano, você pode nos assistir pelo Facebook, pelo YouTube, também pelo Instagram, pode nos ouvir pelo Spotify, deixa seu comentário, curte lá, comenta, é, a gente sempre traz uma informação bacana aqui para você. E antes de eu falar com a minha convidada, eu queria é, deixar só um recadinho é, para as pessoas. Dias atrás eu postei na, no meu Instagram e teve uma repercussão muito grande a respeito de cuida da sua vida, deixa a vida do outro é, em paz. Se não lhe compete, não se meta. Daí eu falei assim, cala a boca. E esse cala a boca, ele repercutiu muito. Cá, cá, cá, cá, cá, As pessoas riram. Mas eu volto a dizer, cala a boca. Porque quando a gente cala a boca, a gente não fala besteira. E o fato das pessoas publicarem coisas nas redes sociais da própria vida, não lhe dá o direito de você vir dizer coisas absurdas. Ah, mas ela expôs a vida dela. Problema dela não é meu e não é seu. E não lhe dá o direito de vir falar coisas que não competem a você julgar. Rede social não é tribunal. Babaca, besta, quem acha que pode dizer o que quer e ainda por cima se esconder atrás de um codinome não é isso? Então vamos cada um cuidar da sua vida, a vida já tá difícil, não tá? O leite tá cara, a gasolina tá um absurdo, não é isso? Você também não deve estar tá bem, porque se você estivesse bem, você não tava falando besteira nas redes sociais, cuidando da vida dos outros, não é? Mas hoje a gente vai falar de coisa boa aqui no podcast, a gente vai falar de, de cabelo, de mega hair, a Daniele Melo tá aqui para falar a gente a respeito do que ela faz, de onde ela veio, da história dela e para a gente saber um pouquinho mais como você deve cuidar do seu cabelo. Daniela, obrigado. viu? <risos> Obrigada a você. Tudo ótimo. Esse recadinho que eu deixei é só para as pessoas... Você não acha que as pessoas têm que cuidar da vida delas, deixar a vida dos Acho outros? Acho sim. Não é? Com certeza. Ah, para com isso, né? Estética avançada e mega hair. Eu sei que ela já... A gente já conversou um pouquinho, que a Daniele, ela trabalhou, começou a história dela na área da saúde. Como é que foi isso? Conta um pouquinho para gente. Então, né, como eu... Falei que eu já tenho um filho, né, que vai fazer 18 anos. 18? Como é que essa menina tem um filho de... O pai tá aqui do lado do Júnior, também tem cara de moleque. Então, aí foi... Assim, o meu primeiro emprego, na verdade, foi numa perfumaria, né? Eu comecei com 16 anos. É em Suzano. Em Suzano, na perfumaria Sumire. Sumire, e... tá aí até hoje. Tá aí até hoje. Então, foi o meu primeiro trabalho, né? E eu sempre fui vaidosa, mas ali que saiu a paixão mesmo, assim, pro, pela beleza, né? Hum. Porque eu comecei com maquiagem. Tanto que quando eu, eu consegui um emprego lá, eu era do setor de shampoo, eles desistiram de me deixar no shampoo, porque eu tava enfiada na maquiagem. <risos> aí eles falaram, não, hum. aí as Pai minhas amigas, né? tudo lá, Dani, você tem que ser esteticista, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Porque eu arrumava todo mundo, eu maquiava todo mundo. Então, já, acho que eu já nasci com esse dom, né? E tem um detalhe. Que ela lembrou agora, pouco, eh, antes de, de começarmos o papo aqui, que eu fui mediador do debate ao, eh, da, dos candidatos a prefeito da cidade de Suzano. Eu não vou lembrar o ano, hein? E. e <risos> ah, foi na outra eu eleição lembro, do Rod... é. Foi na primeira eleição do Rodrigo Axiuxa. Ajuda a gente? 2016. 16? o DS transmitiu. Eu fui mediador e ela estava lá com uma amiga maquiando lá, passando pó na cara de todos os candidatos. Tinha uns que não tinha jeito, nem com pó resolvido. Mas o pó para é tirar o brilho, né? Aqui eu não passo. Às vezes fica meio brilhoso aí, vocês não reparem. Né? Ela está maquiada, está linda toda, produzida, né? Então, aí eu comecei, né? Aí, eu quando eu entrei, logo eu fiquei grávida. É. Né? Aí, eu tive... aí eu fiquei grávida do meu filho. Com 17 celular, né? aninhos. Com 17 anos. Hum. <risos> ó, tô hum. com o pai até hoje, ó, deu certo, ainda bem, né? <risos> aí, aí eu resolvi estudar. Falei, não, eu tenho que estudar, porque agora eu vou ter um filho, eu preciso ter uma profissão. E eu também gosto da área da saúde também, Sim. né? Aí eu... Fiz um curso, né, de patologia clínica no CETES, na escola CETES. Bacana. E comecei a trabalhar. Fiz o curso, terminei, comecei a trabalhar. E, assim, amei a profissão, trabalhei durante sete anos. Olha! Só que aí depois eu fiquei grávida da minha outra, da, do, da minha filha, Ana Clara, né, que, que tem dez anos. O menino chama como? Nicolas. Nicolas e Ana Clara. E Ana Clara. Aí eu, como área da saúde, trabalha muito, assim, Natal domingo, e por eu ter sido mãe muito novinha e eu tive que trabalhar e estudar, e eu perdi todo aquele crescimento do meu filho, que foi minha mãe que cuidou mais. Eu é, não queria que fosse isso, igual, né? a igual a gravidez A gravidez na filha, adolescência é... ela acaba atrapalhando um pouco a sua própria é... enfim, é, é complicado. Eu é sei difícil. que é complicado. É. Todo é, mundo sabe, né? Isso. Ah, então, aí eu falei assim, ah, não quero, eu quero eu quero eu não consegui já Ficar com meu filho, então eu vou fazer um curso é, na área da saúde, na área da beleza. Da beleza. E não quero mais trabalhar, eu decidi. Pra ficar próxima da Ana é, Clara. Pra ficar próxima. Tanto que trabalha pra caramba também, é difícil. Muito mais. É, e eu, aí eu falei, não, vou fazer um curso, né? Só que assim, na verdade, eu sempre estava mais envolvida na, na maquiagem e na estética. Só que como, assim, eu não tinha muitas condições financeiras e eu queria estética de qualquer jeito e comecei e a estudar... E na estética tudo é caro, tudo né? Tudo é muito caro. Os cursos são mais caros, são mais demorados, aparelho. É, e aparelho. eu sonho alto, né? Assim, eu queria aquela claro. estética, eu fazia... Eu lembro que eu fiz um curso que tinha uma sala cheia de aparelho, meu olho brilhava, assim, que nem homem. Viu Você achou carro. que era pouco, Eu né? parecia que eu tava vendo um monte de Ferrari, assim, sabe? É...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 O teu cabelo natural vai em que altura? Ele tá bem comprido, ele tá, tá aqui, mais ou menos. O Mas Mega quando Hair eu coloquei, pra aumentar o volume. Não parece Mega Hair, isso, o cabelo dela não o... parece. O Mega Hair é pra volume, pra comprimento, pra tudo. Caramba! Na verdade, é quase impossível a gente ter um cabelo, tipo assim, loiro ou ruivo, que a gente coloca muita química com as pontas cheias, né? Então, por isso que as mulheres hoje optam pro Mega Hair, né? E é, homem põe Mega Hair?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 não, aí assim, na época que eu entrei nem tinha as pessoas nem colocava mega hair que nem coloca hoje, é, hoje né? Virou um modismo, na verdade, né? desde quando eu entrei na área da beleza até na estética, eu fiz esse crescimento foi junto, porque faz 11 anos, né, que eu já tô. Então, não tinha tanta estética. É, e o que mega você hair, aprendeu 11 anos atrás é mudou tudo. Mudou já. tudo. Então você tem que ir se atualizando. Sim. Eu fui me atualizando também, né? Aí eu falei assim, aí eu fui ver, achei legal, falei mega hair, só que eu não gostava dos mega hair. Que eu vi, ela não achava bonito, <risos> eu não quero pôr cola, Então, assim. Ah, era cola? É, assim, geralmente era de queratina, né? É, na época que eu fiz, não existia nem fita adesiva ainda. Aí eu falei, vou fazer um curso. Aí eu falei, vou fazer um curso, eu vou ver como que é, porque é um curso não tão caro e não tem tanto investimento. Porque as pessoas podem trazer o cabelo pra mim e eu posso colocar. E através do Mega Hair eu vou conseguir montar a minha estética. Essa era a minha visão. Só cabelo natural? Só cabelo natural. Só? Só. só Artificial sempre... nunca? Nunca, só o cabelo natural. cabelo natural. Mas é difícil arrumar cabelo natural. tanto que eu sempre trabalhei com bastante loira, né, assim, também. É. Aí, o cabelo loiro, assim, eu comecei mais com cabelo loiro, não tem como ser natural, né? Não, não ser natural. Não, não, tem como ser natural. Tá, tem que ser natural. Tem que ser natural. E se a mulher não tem um cabelo, não se arruma o cabelo? Assim, aí se não tem cabelo, aí tem que usar não, se a uma copos, não, não, se a mulher não tem cabelo pra fazer o mega hair. Aí eu comprava. Ah, você comprava cabelo. Aí a gente negociava. Às vezes eu não tinha dinheiro pra comprar o cabelo, pra ela me adiantar alguma Ajuda coisa. Ajuda aí com alguma coisa. E assim foi. Só que assim, é um curso é, que nem um curso de maquiagem ou outro. A estética em si, ela é mais cara. E assim, eu queria ter uma estética por causa dos aparelhos, não é um curso mais demorado, que assim, você vai fazer um curso de estética facial e corporal, você não vai fazer um curso em um mês, dois meses, você vai demorar um ano, um ano e meio, ainda vai ter que fazer vários outros cursos. Aí eu fiz o curso, eu falei assim... Ah, eu vou fazer o curso de Mega Hair, mas eu vou fazer se eu gostar. Eu não faço o que eu não gosto. Entendi. Aí eu fiz, só que aí eu fiz um, não gostei. Geniosa, aí. né, gente? É. Eu não faço o que eu não gosto. Não é. <risos> Ele que sabe. Aí, eu não faço o que eu não gosto, Eu pronto. não faço o que eu não gosto. <risos> aí eu fiz, né? aí eu falei assim, mas eu não quero pôr cola, né? Aí eu falei, fiz a de cola lá, falei, ai, meu Deus, eu não gosto. Aí na época. Será que não vai soltando, vai lavando, vai saindo na mão? Não. É,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 É. Vida normal, pode entrar na praia. É. Aliás, que seja um cabelo de qualidade, né? Que seja um cabelo humano, não sintético, nem orgânico. Não tem nenhum sintético semelhante? Não. Não. Mentira. Nada é igual o cabelo natural. É mesmo? Uhum. Eu imaginava, dá um tira tanto cabelo, né? <risos> pra botar nos mega, né? Eu imaginava, porque custa caro também cabelo, custa né? Custa bem caro. Cabelo custa caro, uhum. não é tão simples, né? Não. É, é. E quem tem o cabelo lá na bunda, assim, que quer é cortar e vender, vende? Vende, eu compro. Ah, se, é? eu, se a pessoa aparecer no meu espaço... Ah, tá apertada, e... a coisa tá é, feia? É, e <risos> o cabelo... Um... O cabelão tá longo? Tá bonito, tá ok, é, é virgem, porque também... Ah, tem tra... que ser virgem? Hoje eu trabalho só Mas com cabelo virgem. Mas virgem é tudo difícil, hein, né? <risos> Mas é Hein, é, é difícil, é moço. Que tem que ser virgem gente poder. Por que você riu, Regiane? Porque tá complicado. Tá complicado, é? ela é complicado. falou que tá complicado, né? Ah, não Então o um cabelo que teve tintura não tem o mesmo valor do cabelo virgem. Não. Mas todo mundo tem tintura hoje, é difícil, né? É, tem, mas tem pessoas também que não é. tem, né? Geralmente, que nem o cabelo brasileiro do Sul. Geralmente são cabelos de criança. Tá. Mas um cabelo é, que teve tintura, cresceu e já saiu a tintura, não serve mais? Serve. A gente pode até comprar esse cabelo, mas só para um mega hair preto, daquela cor. Agora, para fazer um ruivo ou um loiro, tem que ter um cabelo verde, porque eu vou pôr química. Já é um cabelo morto, que não reserve mais oleosidade, a vitamina do corpo. Então, se eu forçar muito uma química lá, eu não vou pôr um cabelo de qualidade no meu cliente. Então, por isso gente, tem que ser verde. Gente, quanta coisa que a gente sabe de cabelo e, e, e nem imagina né o, é o que tá o que tá acontecendo <risos> tem muita coisa ainda para a gente conversar vocês continuam aqui com a gente a gente vai para um pequeno intervalo comercial volta já.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 Né? Muitas pessoas que tiveram Covid, a Covid afetou as pessoas de diferentes maneiras, tá? Não existe uma receita, não existe uma lógica e nem todo mundo passa pelo mesmo problema. Mas eu achei interessante, curioso, a queda de cabelo pós-Covid? Muita. É. Mesmo? É. E como é que cuida disso? Como é? Tem cura? Porque às vezes as pessoas ficam lá desesperadas, preocupadas. Eu vou ficar careca. Como é que é isso? É, tem alguns casos que a pessoa, assim, perdeu o volume, mas tem alguns que deu falha mesmo. Falha. De pós, falha. falha? Mas a falha consegue também resolver? Consegue. É mais difícil? A gente pode entrar com a terapia capilar, né? Que você faz. Para o crescimento. Ou se está incomodando muito, mexeu muito com a autoestima, a gente pode colocar o um mega hair. E aí que é interessante a técnica que eu uso. Porque a nanotec, que é a... Que é o... Nano... Nanotec. O que, nanotec. que é a nanotec? Pra gente que não sabe de então, nada. É, na verdade, a nanotec é, um, é uma técnica de mega hair que eu desenvolvi, né? Você desenvolveu? Na verdade, ela existe, só que ela é bem forte nos Estados Unidos. E ela foi feita mais pra acabamento, pra franchas, laterais. É isso que eu ia perguntar, porque às vezes tem muita mulher que tem falha aqui na frente, né? Isso. Então, aí eu... Eu, eu, eu falei que eu fazia o microlink, né, que são as argolinhas maiores, uhum. porque eu desde quando eu trabalhei, eu me recusei um pouco usar cola, então eu sempre procurei uma coisa mais saudável, por quê? Porque eu vim pro caminho da estética, então assim como eu cuido e estrago, cuido e estrago então não combina muito, então eu sempre procurei algo mais saudável Pro cabelo da minha cliente, porque se um dia ela não quisesse usar mais mega hair, ela teria esse direito, essa liberdade de poder tirar. E o cabelo também não tá todo detonado, quebrado. Mas ela não tira na casa dela, no quintal. Não, ela tem que tirar comigo, que também <risos> tem que saber tirar, senão pode danificar. É, e daí guarda, guarda os cabelinhos? Pode guardar, o é. cabelo é, pode guardar. É. Aí, eu, aí eu conheci né a Nano, que ela é, é umas argolinhas, né? de titano que é 2,5 milímetros então elas são bem pequenininha então eu faço eu faço, eu preparo as mechas do Mega Hair bem fina de bem pequenininha para a gente ter noção uma de cabeça meu... de agulha é Tem... maior ou menor uma cabecinha, cabecinha de agulha, agulha. Então, é um pouquinho maior, um pouquinho um pouquinho maior, maior que uma né? cabecinha de agulha é... sabe que agulha o povo nem Ela sabe é nem usa mesmo então assim aí eu eu desenvolvi essa técnica, Mas né? é pequeno. E é bem pequeno, então assim, com, esse, com essa técnica de mega hair, você consegue é, prender, fazer penteado, colocar na franja, ou se quer um cabelo bem pequenininho, eu consigo colocar, porque não vai parecer. Em cada... É... Porque eu vejo também, às vezes, as pessoas que usam, assim, aquela tira de cabelo, assim, que coloca lá atrás e, e is... dá um volume. Existe isso também? Existe. Então Você aí... faz isso também? Não. Faço adesivados também, mas é muito... A chama adesivado. É, tem, assim, em telinhas tem a fita adesiva e tem o costuradinho. É. Né? Então, é, são te, é de telas que pode ser costurado ou adesivado. Só que assim, às vezes eu faço, mas eu faço pouco, porque eu uso a Nanotec. Então, quando a pessoa <risos> me pergunta pra mim qual que eu gosto mais, eu gosto mais dessa. Por quê? Porque ela dá mais liberdade, você pode ficar de dois a três meses para fazer manutenção. As telinhas, quando elas são inteiras, vamos você colocou, deu um mês, você já começa a incomodar para prender. Porque ela já deu aquele crescimento, ela é inteira, então fica todo aquele peso. Aí começa a dar arco, orelha, saindo pra fora... E com a Nano, que é 2,5 milímetro, um por um, você já não vai Mas se preocupar com isso. em cada argolinha de Nano, vai, vão quantos fios de cabelo? Ixi. Muitos? Muitos? Não, é... 50. É, porque é... Nossa, 50? Porque o fio é muito, né? Vai Caramba! Diferente. E é bem fininho, a técnica é bem fininha. Nossa! É que a gente faz assim, por grama, né? Um mega hair, assim, vamos supor, um preenchimento de ponta, que a pessoa não quer... É, comprimento, só que é que as pontas ficam mais cheias, eu consigo fazer com 100 gramas 80 gramas agora um mega regra, a pessoa tem um cabelo muito curto eu tenho que fazer de 150 a 200 250 gramas de cabelo e todas é, esse cabelo é feito com 2,5 milímetros então é muito fininho e o cabelo precisa ser semelhante ao cabelo da Sim, pessoa? precisa, precisa. Textura, precisa porque se é, um, se é um cabelo crespo ondulado que você comprou é, uma vez que você alisou ele, ele fica liso para a vida inteira ou se lavar depois ele volta? Não, ele é, vai ficar liso, mas das manutenções, vamos supor, uma pessoa que tem um cabelo crespo, cacheado, e faz progressiva. É. Porque não gosta, que é o cabelo liso. Ela pode pôr um mega hair liso? Sim, pode, pode pôr, mas tem que ser um mega hair com a textura do cabelo dela. Se é grosso, tem que pôr um mega hair grosso. Gente, se é como fino, esse tem que colocar é um mega hair fino. E nas manutenções aí ela faz, ela tira tudo, ela alisa de novo e coloca todo o cabelo. Outro dia eu vi na televisão uma cantora, a, tava eu e a Vera, minha mulher, assistindo televisão. que A gente assiste televisão, a véia assiste televisão. Aí a cantora <risos> começou a pular no, no, no programa de televisão e a câmera pegou ela de costas. Daí conforme ela pulava, levantava o cabelo natural dela e aparecia o... o ele desgrudava da cabeça, assim. Ah, então eu vou te explicar isso daí, que eu sei o que é, já. Você sabe o que, que é? Certo. é eu vou cantoras, ver se eu acho imagem, né? no, no, no Big Brother também, as meninas tomando sol, pareceu bastante. Aí, no caso, todo mega hair, que é um por um, ele acaba sendo mais perfeito o balanço. Porque ele se mistura com o seu. Quando você coloca uma tela inteira, na hora que você vai fazer esse balanço, o seu fica solto... E o e de o baixo é fica pesadão. Muito, fica muito pesadão. Então... Por Cara, isso que eu gosto mais da técnica, um por um. Entendi. Se nem o meu cabelo é mega hair, ninguém fala. Não. E das minhas clientes é, também. Eu perguntei por perguntar, porque eu não ia imaginar é. que fosse mega hair. Porque a cor é igual e parece tudo o mesmo cabelo, do começo é, ao fim. Isso. A ponta sua aí já não é seu. Não, é tudo mega. Então a cor, como é que você chega nessa cor? Você primeiro põe o cabelo e depois tinge tudo? Não, eu já coloco na cabeça da pessoa com a cor certinha. Eu o cabelo faço a da pessoa. cor do cabelo dela e do mega, quando eu vou já fazer a aplicação já tá tudo certinho, a cor do mega igual do cabelo dela. Custa muito caro, não precisa falar preço. <risos> tudo depende do que a pessoa tudo quer, Tudo depende, né? tá vendo? Tudo depende. <risos> De você ter dinheiro para cuidar da sua <risos> saúde e da sua beleza, ué, nada é barato é para ficar tem, bonito, é, tem né? Tem cabelos brasileiros, cabelos indianos, então assim, tem a... Primeiro ah. tem a qualidade dos cabelos, e assim, quanto mais personalizado é o cabelo, mais caro ele vai ser. Vamos supor, claro. se é loiro, se é um loiro muito claro, pérola, pratinado, ele vai ser mais caro, porque eu vou ter que comprar um cabelo mais claro também para na hora que eu fazer toda a descoloração, a cor, não agredir. Aí Sim. os cabelos mais castanho, preto, já são um pouco mais em ponta. E também o tamanho, mais curto, mais barato. É, quanto mais cab... comprido, é que... mais caro. É claro, porque todo mundo que quer botar cabelo quer botar cabelão, cabelão, né? Quer chegar lá na cintura o cabelo. Isso mesmo. Aí é mais caro. É. Aí fica um pouco mais um caro, mais né? Mais caro. Mas você tinha isso já na sua adolescência, assim? Você era vaidosa a ponto de cabelo, shampoo, de ter Sim, essas. Tudo. Sua mãe ficar doida com você? Sim. Para de gastar dinheiro com shampoo e com. Sempre. Era isso já? Sempre. Tu então, era brava, não? Minha mãe? É. Ah, não, ela gostava que eu era vaidosa. <risos> é? É, ela não. E você, como liguei. mãe, é mais brava do que a sua mãe foi com você? Acho que não. Acho que eu sou mais boba. Ela é mesmo? Você é boazinha? Eu sou, eu acho que eu sou mãe boazinha. Você acha? Eu acho. Nicolás, depois você me conta, né, Clara? <risos> Depois eles me contam, hein? Tanto que minha filha é vaidosa, agora o meu filho é? não tem vaidade nenhuma. Não? não. É, menino, um moleque normalmente é mais largado. Não é meu caso que eu também era vaidoso. Mas normalmente é, é uma exceção, né? O uhum. homem que, que gosta de cuidar. Mas depois que pega uma certa idade, vai fazer 18 anos, já começa a querer se arrumar, é, corte de cabelo, né? As paquerinhas é. que vão surgindo, é. não é assim? Verdade. Já namora ou não namora ele? É, eu acho que não, né? É. Dá uma é. Namorar, namorar ainda não. Eu falo, vocês não têm idade para namorar, vocês têm idade para estudar, você não fala? Verdade, também <risos> acho. Agora, é, tem novidades para ver que a gente vai falar no último bloco. Você continua aqui que a gente vai falar das novidades no último bloco. É, quando eu perguntei de homem, porque eu vejo também que hoje, por exemplo, os homens estão muito mais preocupados com o corte de cabelo, os barbeiros pipocaram um por todos os cantos da cidade. Eu, particularmente, gosto muito de barbeiros, entendeu? Eu nunca gostei de ir no salão feminino. Eu me sentia mal. Uhum. Mais pelas mulheres que estavam lá, que ficavam constrangidas com a nossa presença, do que por mim. Eu ficava sem graça de ver as mulheres... A mulher tá lá fazendo o pé, fazendo a mão, com os negócios na cabeça parecendo, do um é, abacaxi. Verdade. E você chega lá, né? Não é ruim? Não. É, é que assim, eu sempre trabalhei com mulher só. Só mulher? Só mulher. Sempre só o salão totalmente focado feminino. É, eu a gente até atende, assim, um, o marido de alguma cliente que quer fazer uma unha, uma limpeza de pele. Ah, é. Isso. Ah, você tem manicure que faz unha também. Tem lá o espaço. Claro, você tem... tem um espaço. Isso aí tem, assim, mas é muito pouco. Assim, é um ou outro só. Paralelamente, o marido. Porque a gente não faz corte masculino lá, né? Não. Paralelamente, o marido da, da Dani, o Júnior, que tá aqui do ladinho. Ele é biomédico, Isso. É rendir, renderia outra entrevista, né, Júnior? <risos> e ele trabalha com, hoje com harmonização facial. Isso. Então você sai de lá... Outra pessoa. Outra pessoa. <risos> Linda de nariz empinado, de e... cara levantada, Super... Aplicação de botox. <risos> de... Tudo. Ah, faz tudo? Faz bot... harmonização, botox, tudo. É mesmo? É mesmo. E também ah. a estética, né, que a gente tem todos os tratamentos, né, de laser, depilação, drenagem, pós-operatório, limpeza, pele químico, é, a estética é completa. É, hoje os peelings também são bem, bem avançados, Bem né? avançado. Já temos aí um comercial? Então nós vamos para mais um intervaliquinho comercial desse tamanho assim, no último bloco, eu vou saber para onde que ela está indo, tá bom? A Dani Melo, a Daniela Melo está aqui com a gente, batendo esse papo gostoso, falando dos cabelos do Mega Hair, e a gente volta já já. Você está pagando muito caro na sua conta de luz? Produza a sua própria energia com a renovação. Não fique refém das altas tarifas. Utilize energia solar. Solicite um orçamento gratuito.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 de volta no último bloco, podcast do Gil aqui, pelo Diário de Suzano, Facebook, YouTube, Instagram. Você pode ouvir também pelo Spotify. Indica para um amigo, curte lá, deixa seu comentário, que a gente vai ficar super feliz. Hoje a Daniele Mello está falando aqui de estética capilar, corporal, é, é, enfim. E ela está num, num, numa fase nova na vida dela, que está sendo bastante legal. E a gente está falando aqui de Mega Hair. É, às vezes a mulher pós-gravidez é, também, né? Como você. No meu caso, sim. No seu caso, hum. né? Queda de cabelo, não sei o quê. A gente acabou não falando, que eu falei do cabelinho aqui na frente, que as mulheres perdem muito cabelo aqui. Dá pra botar uns negocinhos assim pra ficar melhor se tiver uns 3 centímetros de comprimento, eu já consigo colocar a minha técnica. Agora, se ela tiver com muita falha, que nem, dependendo do grau de alopecia, assim, ela tem que já colocar uma prótese capilar. Mas aqui na frente, onde todo mundo é visível para todo mundo, que aqui atrás, por dentro, ninguém vê a sua nano... Não. Não vê? Até na frente, pode pôr na franja também. Tanto que a não nano ela foi feita para fazer franja. Não aparece? Não. Você Mas daí tem um que ficar pouquinho... com a franja assim? Tem, que aí faz a, o corte é. tudo. Aí tem que saber colocar, né? para ter o jogo assim, de jogar de lado, ela quer franjinha, tem como fazer sim. Tecnologia <risos> fabulosa, né? Onde uhum. você está localizada, radicada hoje? Eu estou no centro de Suzano, né? Na Deodato, uhum. Vila Costa, 260. Todo mundo sabe <risos> o centro de Suzano, né? É, 2764-6214 é o telefone. Isso. 2764. 6214, é o telefone. Pelo Instagram, você consegue é, acompanhar o trabalho da Dani, arroba daniele, com L só, daniele, melo, com L só também, underline, oficial, é isso? Isso. Sim. Falei direitinho? Falou direitinho. <risos> Mas tem novidade chegando, que eu sei que você não para quieta, <risos> e você quer mais e mais e mais. Qual que é a novidade? Conta aqui para todos, em primeiríssima mão, hein? Sim. Então, eu fiquei dois anos nesse endereço, né? Que eu tô agora. Aí, graças a Deus, hoje eu consegui comprar o meu espaço, né? Uau. Então, eu tô indo agora pro lado do shopping. Com um espaço novo, maior, por causa da estética, da harmonização facial, né? E também o mega hair que cresceu bastante. precisa de mais lavatório, mais cadeira. Tá apertado, então precisava de um espaço maior. Aí, resolvi investir. Alameda entrar... Tenente José Bernardino... 13,59, atrás do, do Shopping de Suzano, Alameda José Bernardino, 13,59, é para lá que vai a, a, a, a estética avançada e mega hair. Tem data? Agosto, setembro, antes do Natal, antes... Não, se, a gente tá, se der certo, setembro. É setembro, <risos> antes do Natal. Antes a gente vai estar da... tá organizando tudo, chegar os móveis, né? Mas Acredito... já está adiantadinha a obra, as coisas estão adiantadinhas? Tá, a casa está tudo certinha. Cuida da instalação, né? O, é, no caso, instalar os lavatórios, né? Tudo bonitinho. Quanto gesso, tempo? as partes mais de acabamento, decoração. Já tá pronto. É, não, tem que estar... Tá, ah, tem que estar tá fazendo. Está fazendo. Isso. Tá fazendo? <risos> <risos> não é fácil, não. Não é. Não. Eu já tô ansiosa. <risos> é, <eu> imagino. <risos> Para mudar. Mas quem cuida disso deu o Júnior. É, é mais ele. A cara dele. Claro que é ele. Eu só Não. falo que tem que comprar. Eu é. quero, isso, eu quero, eu quero isso. isso, mas isso custa caro. Compra! Compra! É pra ti, é eu sei. Eu te entendo, Júnior. Não é fácil. Mas vai o... ser é um espaço bem legal. É? Vai ser bem legal. Vai ser o... top. Ô, Dani, é, e conta pra gente aqui: você, é, quando vai fazer um trabalho de Mega Hair e tal. Eu sei que depende do tamanho do cabelo, mas em média, quantas horas uma mulher fica lá no seu salão? Então, assim, quando... Ela é... chega, toma café da manhã, almoça, toma café da <risos> tarde. Se for mexer cardia... com cor, vai demorar, vai ficar o dia inteiro. O dia inteiro? Agora, só a colocação do mega hair não é tão demorada. Eu demoro umas duas horas pra colocar. Mas pera um pouquinho. Não dá pra você colocar um mega hair. Toda mulher que põe mega hair tem que ter uma tintura no cabelo pra ficar uniforme. Sim. Toda mulher. Uhum. Então, todas tem que ter tintura. Não, tem umas que não, não pintam, no, vamos supor, que nem os cabelos enrolados. Geralmente eles não pintam, aliás, que mulheres que têm cabelo branco e querem pintar, mas, assim vamos supor, um mega de cabelo cacheado, a pessoa não faz progressiva, não pinta nada, ela coloca aqueles cachos natural Daí é rápido? Daí é rápido, duas horas a gente coloca. E o que você acha da, dessa moda aí, Covid, da mulherada de cabelo branco? Você gosta? Ó, oh, tem pessoas que combinam, mas é. eu não... Não ia ficar, eu, eu ia pintar. <risos> Mas, assim, tem pessoas que se sentem bem é. e gostam. Eu já pus mega, assim, a pessoa que fica com o cabelo branco e fala: ah, Eu quero mega que tenha cabelo branco. E eu procurei, achei e coloquei. É então mesmo? é o gosto. E acho que a pessoa tem que se sentir bem, dependendo da escolha dela, né? A gente tem que respeitar, né? Tem pessoas que ficam muito bonita tá também, de cabelo grisalho. E se quiser também pôr mega com o cabelo grisalho, a gente coloca também. É, porque homem tudo bem, a gente tá acostumado, né? Mulher é. foi um impacto muito grande. Isso, verdade. Né, você via, algumas mulheres, por exemplo, te, às vezes tem que parar de tingir o cabelo, que eu conheço algumas, uhum. por conta de alergia. Isso, verdade. Né? De, de, uhum. de, de, de uma série de coisas. Mas aí virou uma moda e um modismo do, durante a pandemia a mulherada toda de cabelo branco. Legal, a gente tem alguma imagem para mostrar? De ah, cabelo mas elas branco? foram depois correndo, depois que liberou pintar. A foram? Foi um monte. <risos> é, só foi um momento ali, vou curtir depois, ó, foram tudo lá pintar. Tinta no cabelo. Tem umas que tem, tem umas que ficam e adoram e se sente ai, liberta, e tem umas que fala: não, Dani, isso não é pra mim. Então depende muito da pessoa. Tá. E você costuma opinar, por exemplo? Não, não deixa o cabelo branco, pinta, ou você deixa que a pessoa fique à vontade em relação a isso? Ah, sim. Eu tento entender o que realmente a pessoa quer, né? Assim, também a vida dela. Tem porque, querendo ou não, pra ter um cabelo loiro, um cabelo ruivo, a pessoa tem que ser vaidosa, ela tem que gostar também, porque precisa de manutenção, ela tem que cuidar. Também pra ter um cabelo e não cuidar, não é legal, né? Então, tem que ver isso. Então, há, tem algumas pessoas que tentam ter e não conseguem por ser muito vaidosa e fala não, eu vou pintar. E tem algumas pessoas que... Consegue e fica bonito, fica legal. A gente faz bastante hematização para tirar o amarelado do branco. Como que Isso, chama? Hematizar matizar isso ah, pra tirar o amarelado isso e assim, geralmente quem fica com o cabelo bem branquinho são mais as senhoras, né? é passa é. aquele azul anil o é. que, que é eu, eu tenho bastante <risos> as senhoras que vão lá e cortam e deixa branquinho eu acho que elas ficam lindas é. também mas o que, né? que é aquela coisa azul que fica que algumas ficam? até homem não, passa isso não, mas aí... é porque aí deixou muito tempo não soube fazer, né? porque é. o certo também não é ficar azulzão manchado, né? <risos> mas é, é muito... neutralizar o amarelo do branco, ah, né? entendi é, cabelo de homem não dá tempo de ficar amarelo, porque corta muito, né? É, é de mulher fica mais. De mulher fica Mas mais. Mas homem também usa. Usa? Usa. Eu não tem nem cabelo. Usa o shampoo violeta, sim. É, shampoo violeta, usa e fica. Tem um marido, não. uma cliente me causa e ele usa até na barba. É? Não, ele não usa até não. na barba pra ficar branquinha, assim, bonita. Xampu. Diz que dá brilho. Dá brilho? Dá não. brilho. Violeta, não. Shampoo, qualidade de shampoo. Às vezes as pessoas acham que... Ah, é tudo igual, vou lá no supermercado e compro mesmo. É tu... Não é tudo igual. Não. Não é tudo igual. <risos> não. Muda muito. Principalmente cabelos que tem química, né? Que são coloridos, loiros, com química progressiva. Você indica? Ó, esse isso. shampoo é o... Vende também? Você vende. Tá... Ah, vende, vende também? Ah, então é isso. Eu tô falando e nem sabia que você vendia shampoo que a gente não tinha falado disso. Porque assim, é, é, eu falo muito pras minhas filhas em casa, né? Sou um pai chato. É, invista em coisas a saúde de vocês. E cabelo bem tratado é saúde. Não, com certeza. Não é isso? Cabelo, pele, né? Tudo é saúde. Ah, então você também. Mas é, é, leva teu nome também, o shampoo? Não não não, não, não, não. não. não. E que marca que é? Ah, ainda, ainda, não, não, né? ainda não. Olha o Júnior, olha a gente dando ideia pra louco. Dá ideia para louco, né? É, já, tô ah, caído, já, tá? já tô com as ideias. Ah, ainda não. Claro que ainda não. É. Vai ter o Daniel Mello shampoo, Daniele Mello? É, né? amadurecendo, vendo, já ah, em esmalte, Eu acho tão bacana, né? É. Essa coisa de você ter uma grife dos seus produtos é. com qualidade, uma qualidade aprovada por você. Somente o ruivo, né? Porque eu sou. Eu sou referência em ruivo. Tá. Acho que é por eu ser ruiva, eu faço muita, mas muita coisa. Mas você era ruiva natural? Não. Não. <risos> Não é nada natural aqui. <risos> Não é nada natural? Nada natural. É ah, mega, eu, eu pinto. É? Na verdade, eu era loira, só caí faz seis anos que eu sou ruiva e eu me apaixonei. Até eu acredito que eu sou natural agora. Mas morena, original, você é o quê? Sou... <risos> so, meu cabelo é loiro claro. escuro, natural. Ah, Loiro escuro. Loira escuro é, porque você é clara, você tem pele é, clara. Mas o cabelo é loiro escuro. Ah, você usou loiro durante um mas período. Mas eu nunca gostei da cor do meu cabelo, porque eu sempre pintei. Eu sempre quis mudar, nunca... Você sabe, eu sou um pai chato, hein? Eu, eu nunca deixei minhas filhas pintar cabelo, né? A Maiara, que é casada, tá com 35 anos, ela pintou cabelo agora há pouco tempo. Nossa! Pintou, não? Fez luzes. Fez luzes, né? É, agora há pouco tempo, com, acho que com 30... A, a Laíne, eu tenho uma filha ruiva, mas é marrom, o cabelo dela é marrom. A minha avó era ruiva, espanhola, Vai Elfira... Espanhola ruiva de olhos verdes. Uhum. E, só que assim, a gente já conheceu ela de cabelo branco, né? Então a gente nem sabia que ela tinha sido ruiva um dia ruiva. na vida. Daí uma irmã dela, depois que me contou. E a minha filha, de número 3, a Laine, ela é. O cabelo é marrom, marrom, marrom. Olha, é, é, é bem lindo. legal. E a Lígia tem um cabelo cacheado, ela vem aqui, nem sei se chegou para ver a gente aqui. A Lígia tem. Era loirinha criança, mas agora deu uma, uma escurecida. E ela tem um cabelo ondulado e não gosta de cabelo liso. Ela não gosta gosta de cabelo. Ah, não, mas os cabelos ondulados, enrolados, estão muito em alta hoje. Alta, né? Muito. Tem muita transição também, pessoas que faziam muita progressiva é... e agora não quer mais, aí corta tudo e põe eu uma Eu tenho muitas amigas negras, eu não sei se a gente fala negro ou preto, Regiane, como é que fala? De que quiser. É, que elas usavam cabelo alisado, uhum. né? Porque era moda, né? Era o um modismo, né? E daí fez essa transição, foi difícil, tal, mas hoje assumiram o cabelo crespo que é bacana que também é bacana. que tem que ser bem cuidado e se eu faço agora hoje eu faço bastante e negro e negra também Tudo. é mesmo e eles ama porque geralmente eles vêm com as telas costuradas eu coloco aquele mega bem pequenininho que pode pôr na frente porque eles põem a cabeça toda então aí fica leve eles têm mais liberdade Nossa fica perfeito é diferente de dread, né? Não, não. Bota um dread aí, diferente, é. É. É. É, um, é um trabalho muito artesanal. A minha técnica é um trabalho todo manual, feito um por um, porque antes da gente colocar é, na cabeça do cliente, a gente tem a preparação né, das pontinhas. Então, eu tenho uma equipe lá. A ela preparação faz um das um pontinhas do cabelo pontinha. da pessoa? Isso, então, assim... É... A quanto não, cent... a, a, a preparação do, megahertz, do mega hair. Do mega hair. A quantos centímetros do cabelo da pessoa tem que, colar, tem que colocar o, o nano? Você tem que respeitar que gire 90 graus, para não danificar. 90 graus. Tá. Difícil, hein? Já quero aprender, né? Como é que foi uhum. mega hair? <risos> Agora, vamos falar mais um pouquinho é, é, sobre as... Todas as opções, estamos chegando já no final desse podcast. Você que está nos prestigiando, muito obrigado. Fico feliz. Deixa o seu comentário aí, curte, comenta, é, compartilha. Às vezes uma pessoa está precisando, né? Além da terapia capilar do Mega Hair, o que mais você oferece dentro do seu espaço? Pelo que eu estou entendendo, também o Júnior, que é biomédico e trabalha com harmonização facial, vai ter um espaço maior e melhor para ele. Isso. Afinal de contas... <risos> não é? merece. Merece, merece claro que merece merece, merece. conta aí para gente então tudo. é por isso que também eu quis o, o outro espaço o espaço novo que é maior né então ele vai ter a sala dele a estética né que já tem lá e também a parte do mega hair também que é muito pequeno onde eu tô né é. porque cresceu muito e aí eu preciso de mais lavatório mais cadeira então vai ser bem legal por causa tem disso. tem corte de cabelo feminino Tem. Tem quem faz. É, a parte de cabelo tem tudo, como é, cor, corte, alisamento, mega hair. Você prepara a noiva também? Pro... Maquiagem, dia de noiva, estética facial e corporal, harmonização, unha, alongamento de unha também. Ah, não. Porque às vezes cílios, a noite. Cílios, sobrancelha. Cí... Ah, essa. Como é que chama essa? Micropigmentação, é. alongamento tem também? de cílios. Tem, tem também. É. Tem spa de pé. Nossa, tem muita coisa. Uau! Meu Deus, o negócio é completo é, lá. É, Que bacana. É, é, é... Fugiu agora o que eu ia perguntar. Mas ainda referente à, à mulher, né? É, horário fixo, um monte deve ter de, de, uh, com horário fixo já com já, você? Já, sim. Graças a Deus, assim, como eu trabalho há 11 anos, eu tenho uma cartela de cliente bem legal. Só que por o meu mega hair ser muito diferente, assim, e e as pessoas têm essa curiosidade. Eu atendo muita gente de São Paulo. É mesmo? Muito. Lembrei Toda o que semana. eu ia perguntar. A noiva. Porque às vezes a noiva, é, no dia do casamento, ela não quer pôr é, o mega hair. Não quer pôr. Mas eu sei de noiva que às vezes vai fazer um penteado, bota uns enchimentos lá. Não põe? Coloca. Tic-tac, né? É. Ou um rabo de cavalo é. artificial. Dá pra gente fazer também. Também né? dá pra fazer. Dá. O rabo de cavalo artificial é de cabelo natural ou de cabelo artificial? Olha, assim, Depende. tem o artificial que até aguenta algumas temperaturas para enrolar só para ela usar é. naquele dia. É. E também tem o natural, mas assim, nada como natural, né? Dependendo, é. Se, é um, se é um penteado de cabelo solto, o natural é. fica mais bonito. Sim. Aí tem que ser, né? Mas elas, elas é, olha a técnica, gostam, acaba colocando mega para casar. Aí acaba gostando de a tudo. A noiva, né? ela topa tudo. Ela faz mega, ela faz botox, ela faz harmonização <risos> ela quer ficar linda no dia. Ela sai reformada <risos> é. de lá. O marido falou, opa, quem que é essa que tá entrando aí? <risos> Não é? Noiva é. Mudando de endereço, em breve... A Daniele Melo, quero até aproveitar e agradecer aqui a parceria aqui no nosso podcast. Vocês devem ter visto aí, obrigado, viu, Dani? Obrigado, <risos> viu, <risos> Júnior? É, é um prazer muito grande falar de coisas boas, né? Entrevistar Obrigada. pessoas que têm algo para oferecer. É, é o que eu sempre digo, né? A gente, é, quanto mais vive mais relacionamentos a gente tem. Hum. E aquilo que eu falei lá no comecinho do nosso podcast, cuida da sua vida e deixa a vida do outro em paz, verdade. né? Salão de cabeleireiro, essas coisas que tem muita fofoca, tem muita fofoca lá. É, um pouquinho. É bom fofocar, gente? Não. Fala a verdade, fofocar é uma coisa maravilhosa, né? Mas assim, Mentira da vida dos outros não é bacana. é verdade. Hum? Fofocar é bacana. Você viu que a fulana separou? Ah, ela separou mesmo, então não tem por que a gente não comentar. <risos> né? Mas assim, é é, né? julgar as pessoas é feio demais. A, a, a Alameda Tenente José Bernardino, número 1359, ali atrás do Suzano Shopping, onde é, em breve, setembro... Setembro, é? se Deus quiser, setembro. Vai ter coquetel para a gente ir lá conhecer, ter, tomar um espumante. Isso, com vai certeza. Vai ter tudo. Tem que ter, tem que ter festa. Nossa, nós vamos estar tá lá <risos> comemorar, então. Comemorar, né? Não é? As conquistas da vida devem ser comemoradas. Com certeza. Não é isso? Com certeza. É muito bom a gente poder comemorar. Ô, Dana, eu queria muito te agradecer é, é, a sua presença aqui, a gente poder saber um pouquinho mais do uhum. teu trabalho, é, é, saber um pouquinho mais dessa novidade aí, que é a mudança de endereço, que você vai para um espaço maior, gostoso, mais requintado, tenho certeza absoluta Sim. disso, né? E desejar sucesso para você, é desejar sucesso para o Júnior, viu? Que é biomédico e faz a, a harmonização <risos> facial lá, recaustagem é. geral. Hoje tem tanta coisa para ser feito, coisas que não são agressivas, porque antigamente as pessoas faziam é. plástica, ficava todo mundo com a mesma cara. É verdade. Não é? Se bem que eu tenho visto coisas aí também que... É. Por isso tem que fazer tudo com cautela. Não é? é né? A harmonização tá para isso, né? É, tem que ter um. É, é tem que ter um... uma noção. Com Aí, Obrigado. Obrigado Sucesso para você. você. <risos> Obrigada. Nem doeu, você viu que foi rápido? Ela tava com medo de falar. <risos> Bom, agora já fiquei à vontade. Fiquei... Agora ah, tá acabando, É, Acabou, né? <risos> Obrigado, viu? Obrigada a você. Se Deus quiser, estaremos lá na sua no seu novo endereço, na estreia do seu novo Sim. endereço, na inauguração uhum. obrigado, viu Obrigada, Dani, sucesso ter... é isso aí, bateu um papo com a Daniele Melo, gostoso saber de cabelo de mega hair, de estética, de avançada e de tudo isso é, compartilha, como eu já falei, indica para um amigo é, para uma amiga às vezes ela está precisando e fica bem legal a gente expandir essa rede positiva de notícias bacanas, tá bom? próxima semana tem mais tchau, tchau